Olá, queridos amigos, olá, queridos telespectadores, um abraço, nós estamos chegando com, aqui pelo canal Mais Brasil, com Conexão Brasil, com o objetivo de trazer, como sempre, informações para vocês. Hoje, nós vamos trazer uma entrevista muito importante para o Brasil, com o nosso querido Luiz Felipe Belmonte dos Santos, ele é vice-presidente do partido Aliança pelo Brasil, e ele vai bater um papo com a gente, mas antes de falar com o Felipe, eu quero chamar a sua atenção, você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscrevam-se, aí vocês vão poder receber as nossas notificações, ative o sininho para que nós possamos falar com você. Meu amigo Luiz Felipe, como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Cumprimento aí a você e a todos que nos assistem. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bom. Felipe, é um prazer falar com você. Muito obrigado por nos atender ao nosso chamamento. Eu gostaria que você dissesse, nós aqui do Triângulo Mineiro, nosso canal cobre o Triângulo Mineiro, nós cobrimos o Brasil inteiro, graças a Deus. Ao Triângulo Mineiro nós temos uma audiência razoavelmente boa. E eu gostaria que você dissesse a respeito... O nosso canal. Eu digo nosso canal porque eu sou apaixonado pelo partido, o canal, esse, esse partido do, do, do Aliança pelo Brasil. E eu gostaria que você dissesse como é que está a situação deste partido hoje. Bem, muita coisa se fala, né? Então é até bom a gente ter essa oportunidade aí de esclarecer o que está acontecendo de real com relação à criação do, part do partido. O partido iniciou com uma proposta, um projeto do presidente Bolsonaro, junto com grupos conservadores. Mas, ao, no decorrer do tempo, o presidente optou por escolher uma sigla que já estivesse registrada. E, a partir daí, nós continuamos com o trabalho reunindo o povo conservador povo conservador que defende os princípios da família tradicional, não somos contra ninguém, mas defendemos nossos princípios, né? Que são os valores cristãos, que são também os valores da nossa pátria. E nós continuamos com esse processo. Hoje, nós para para poder completarmos o partido, nós precisamos de 492 mil fichas de apoiamentos nós hoje temos aproximadamente umas 130 mil aptas e temos mais umas 170 mil que estão sendo avaliadas. É, além disso, nós conseguimos só no dia 7 de setembro, no Brasil inteiro, uma quantidade de aproximadamente 100 mil fichas e mais um outro grupo que trabalhou e tem mais em torno de 150 mil, ou seja... Hoje, nós já temos captadas as fichas necessárias para a criação do partido e a partir daí ah, depende do andamento junto aos cartórios eleitorais. Por cautela, nós ainda estamos continuando a buscar fichas, porque você sabe, algumas às vezes não são aprovadas por divergência de assinatura ou porque a pessoa já é filiado, então a gente tem que ter um número um pouquinho maior do que o limite legal previsto. Agora, oh, Felipe, essas fichas que estão sendo realizadas, as pessoas estão apenas entrando como apoiadores ou estão já sendo afiliadas ao partido. O partido não existe, pelo que eu entendi. Não. Agora, não, por um exemplo, é se eu apoiamento. por exemplo, sou filiado a um determinado partido, não importa qual, eu posso entrar como apoio nessas fichas, como apoiador? Antigamente podia, mas o, a justiça... A justiça eleitoral, ela editou uma resolução há alguns anos passados Que quem é filiado a um partido não pode fazer o apoiamento Se a pessoa quer fazer o apoiamento, ele precisa primeiro desfiliar Se for filiado, obviamente né? Se ele não for filiado, ele pode apoiar normalmente Então para que esse, esse apoiamento significa... seja válido Nós precisamos que as pessoas não sejam filiadas a nenhum partido É isso é, exato. É, o, a justiça eleitoral só aceita apoiamento de quem não tem afiliação partidária. Ou se teve que se desfilie primeiro para fazer o apoiamento. Que, aliás, muita gente está fazendo porque muita gente se filiou ao PSL, seguindo lá o presidente, e agora com a saída do presidente eles estão desfiliando e fazendo o apoiamento, que não é filiação, tá? Por enquanto é apenas o apoiamento. Depois do partido pronto é que se inicia o processo de filiação. Muito bem. O, o, o Luiz, uma outra coisa que eu gostaria que esclarecesse. É bom que se diga que esse apoiamento é para se criar o partido, certo? Agora, certo. é bom que se diga também que nas próximas eleições, Jair Messias Bolsonaro deverá estar filiado em outro partido, porque esse partido ainda não foi criado. Ou seja, provavelmente... Jair Messias Bolsonaro vai por para o seu sucessor que possa candidatar por esse Partido Aliança pelo Brasil. Seria mais ou menos isso, Luiz? Acredito que sim, porque realmente agora o presidente, por razões estratégicas, está preferindo um partido já constituído. Até porque ele precisa já iniciar as montagens né, de apoiamentos né, para a candidatura. Agora, o partido continua reunindo um grande número de conservadores, um grande número, inclusive, de parlamentares que foram eleitos é, na, com essa bandeira do conservadorismo. né? E, na verdade, você pode ver que nós ainda não temos no Brasil um partido originariamente conservador. né? Eu não gosto muito dessa expressão de direita, porque eu acho que esquerda e direita são conceitos imprecisos. Você teria que ter uma série de considerações aí para esclarecer melhor. Mas conservadores porque é algo da índole do povo brasileiro, né? É um povo que gosta de ver a família respeitada, que gosta que nossas crianças sejam tratadas como crianças, que evite a sexualização precoce, né? e defendemos princípios cristãos, né? inclusive o de respeito às pessoas que pensam diferentemente. Nós respeitamos, mas não necessariamente concordamos com as ideias chamadas progressistas que muitas das vezes geram mais é retrocessos né? você, você fez uma colocação importante nós precisamos realmente de um partido conservador no Brasil, porque afinal de contas nós somos conservadores nós somos cristãos e o número de pessoas cristãs neste país que defende por incrível que a prova foi o que nós tivemos aí no 7 de setembro no Brasil inteiro, principalmente. Nós estivemos cobrindo aí em Brasília, estivemos com uh, pessoas cobrindo em São Paulo. Então, a importância de se ter esse canal conservador. E esse canal conservador, com certeza, leva essa sigla. E, com certeza, também o apoio do atual presidente José Bolsonaro, que nas próximas eleições ele não pode, como já dissemos, ele não pode ainda se candidatar. Uma pergunta que eu gostaria de ver se de repente você conseguisse responder para a gente. Jair já tem um partido para as próximas eleições? Não, ele avalia algumas opções, né? mas ele ainda não nos revelou qual será a decisão dele. Né? Muito bem. Triângulo Mineiro, ainda não temos um representante. Eu gostaria de saber se eu posso me tornar representante para pegar essas, esses apoiamentos aqui no nosso Triângulo Mineiro. Eu posso ficar responsável por isso? Pode, aquela pessoa que se dispuser a trabalhar para terminar, fazer essa coleta. Inclusive, em Minas, nós estávamos muito atrasados, de um modo geral. Apenas aí no Triângulo, nós tínhamos já uma pessoa que tinha iniciado, é, mas não há exclusividade. No momento, o que a gente quer é gente para buscar ficha. Se nós tivermos alguns pontos de apoio, né, inclusive a grandeza do Estado de Minas, não só em número de eleitores, mas sua pujança econômica, a sua representatividade, inclusive política, né? afinal, Minas está na história do Brasil em momentos marcantes né? da nossa vida pública. Para nós, é de extrema representatividade termos o um partido forte no glorioso Estado de Minas Gerais. Muito bem. Então, eu, eu já me coloco à disposição, convocando outros companheiros que queiram juntar-se a nós, para que nós possamos pegar essas fichas. Como é que nós adquirimos essas fichas, meu querido Luiz? Eu posso pedir à minha coordenadora para entrar em contato contigo e ela cuida de toda essa questão operacional, não só do modelo da ficha, de como também de como é feito o trabalho e como deve ser desenvolvido. É simples, mas é preciso uma instrução básica né, para que as coisas caminhem até chegar no registro junto ao cartório eleitoral né? muito bem meu querido, eu te agradeço eu deixo aí as câmeras, o microfone do canal mais Brasil, da conexão Brasil à sua disposição, caso você queira trazer mais informações aos nossos eleitores, mais informações ao nosso Brasil, em especial ao nosso triângulo mineiro, o estado de Minas Gerais ah, agradeço imensamente a oportunidade de poder estar falando com as pessoas que nos assistem né e é uma oportunidade de reafirmar que nós estamos firmes nesse trabalho e muito confiantes. Nós temos um prazo legal, mas agora o prazo vai ser mais de trabalhar com os cartórios eleitorais para fazer a, o registro daquelas fichas que nós já apresentamos. Mas mesmo assim, continuamos no trabalho de captação de fichas porque nós temos que ter uma margem de segurança. Viu? E agradeço imensamente a boa vontade de vocês. Vamos precisar de vocês. Vamos defender a nossa liberdade, vamos defender a nossa democracia, vamos defender a nossa família, vamos defender nossos valores, nossos princípios. E, para isso, é muito importante trabalharmos com a união do povo brasileiro, para a preservação da nossa cultura, da nossa raiz, dos nossos princípios. Meu amigo, só quero reafirmar a ti e nós do Canal Mais Brasil, eu como diretor também do Conexão Brasil Rádio, estamos à disposição e vamos juntos trabalhar para que esse partido realmente seja uma realidade. Vamos juntos fazer uma convocação ao Triângulo Mineiro, ao Estado de Minas Gerais. Juntos, poderemos crescer, poderemos dar as mãos e fazermos alguma coisa muito interessante, muito importante para o nosso querido Brasil. E aí eu deixo um abraço. Deixo o respeito, consideração a você, meu querido Luiz Felipe e a toda a sua equipe, os nossos agradecimentos e esperamos sempre contar com a sua ajuda, contar com as suas comunicações aqui no nosso canal torne-se aí uma extensão aí de Brasília, para que nós possamos trazer cada vez mais informações se você não se inscreveu no canal Mais Brasil por favor inscrevam-se, entre em contato conosco, ative o sininho para que nós possamos juntos realizarmos coisas maravilhosas, e vou repetir você do Triângulo Mineiro, Frutal, toda a região, pode entrar em contato comigo, vamos juntos dar as mãos, vamos unir, vamos estar com as fichas, como disse o Felipe, em breve, para juntos podermos colhermos mais pessoas que nos ajudem a criar este simplesmente partido conservador maravilhoso. Um beijo no coração, muita paz a todos vocês.